Existirá uma razão para que todas as culturas do mundo localizem o inferno debaixo da Terra. Estranhos seres e misteriosos acontecimentos se repetem em diferentes cidades da América Latina e do mundo. Existe uma civilização que habita as profundezas da Terra e que escreve nosso destino. A humanidade teve sua origem em uma caverna. A evolução e o tempo nos conduziram à superfície, fazendo com que pouco a pouco esqueçamos o conhecimento dos nossos antepassados. Mas e se nem todos emigraram? No nosso entorno, podemos encontrar pistas que parecem indicar que algumas sociedades ainda permanecem nas entranhas da Terra, guardando esses segredos que alguma vez soubemos compartilhar. de 1927, um incrível presente marcaria o rumo para uma descoberta que poderia mudar a história da humanidade para sempre. A Caverna dos Taios é um conjunto de grutas e de cavernas que se encontram localizadas entre o Peru e o Equador, em uma zona selvática. Mas a entrada principal, é, pode dizer de outro modo, a mais conhecida, ficou famosa nos anos 60, na região oriental do Equador. Uma região que se chama Coangos, onde se encontra o aldeia dos nativos Chuar, os mal chamados de Varos, que é um termo pejorativo para eles. Encontrou-se dentro do seu interior uma grande câmara, e que se descrevia como uma biblioteca com livros de páginas metálicas. com inscrições que mostravam é, símbolos que não poderiam se associar com traços humanos. Ela foi depositária de muitos mistérios, por descobertas arqueológicas, por fenômenos paranormais no seu interior e também por explorações militares e científicas, que foram muito comentadas no mundo. Um estranho lugar embaixo da terra, onde poderia se achar o conhecimento perdido da humanidade. Um reservatório de tecnologia e informação, que em algum momento da história, teria se perdido misteriosamente. Quem poderia ter ocultado este suposto tesouro, no meio da selva há milhares de anos? A tribo mais enigmática do planeta, os Shu'ar ou Jivaros. Famosos por suas técnicas de redução de cabeças, aparentemente seriam os guardiões deste conhecimento. Tudo começou quando este povo decidiu dar um presente a um sacerdote salesiano. O Padre Crespe foi um missionário salisiano que veio na década de 1920 de sua turim natal para o Equador e começar sua missão evangelizadora. Ele ajudou muito as tribos, especialmente seus estudos sobre os Chuar. Ele que fez o primeiro filme sobre, sobre esse povo é muito interessante. Nem precisa se dizer que os Chuar são uma cultura milenar que, até hoje em dia, é bastante desconhecida. Bem, os chuares são os guerreiros, os antigos de varos, os redutores de cabeças. Um povo que, que não foi dominado nunca, nem pelos espanhóis, nem pelos incas. Eles são muito especiais e são os que cuidam um pouco da, da região, né? Poderia ter tido outras intenções o padre Crespi. Sua presença na zona poderia estar relacionada com os antigos conhecimentos dos chuares. O padre salesiano Carlos Crespe foi um enviado do Vaticano que esteve investigando secretamente para o Vaticano, de acordo com a minha investigação, todas as descobertas arqueológicas existentes lá naquela zona da selva de Corvus. E ele também fez amizade com o nativo Chuar e eles lhe entregaram uma série de tábuas que tinham símbolos... E alguns deles parecem até lembrar eh, os hierobifos egípcios, ou até uma escrita suméria, se queremos dizer assim, tábuas que se supõe que eram de ouro, mas que depois crespe foi substituindo elas por, por outras de latão que não tinham nenhum valor só para despistar os caçadores de tesouros. O padre Crespi tinha recebido umas lâminas entalhadas em ouro. As misteriosas lâminas possuíam diferentes tamanhos. Mas todas incluíam pictogramas entalhados em metal. Muitos investigadores acham que elas representam a história de um povo. Mas de qual? Ao se concentrar em uma das tábuas, esses ideogramas lembravam os neumas dos cantos gregorianos. Isso me chamou muita atenção, porque parecia que essa suposta escrita não tinha sido esculpida nas lâminas para ser lida, mas para ser cantada. Como se fosse um mantra, um abracadabra. Qual era a misteriosa linguagem esculpida nas lâminas do Padre Crespi? Talvez a resposta tenha ficado perdida para sempre. A igreja de Cuenca, onde vivia o Carlos Crespi, ela pegou fogo e muitas dessas peças desapareceram. Quando aconteceram esses, esses incêndios, que tinha retirado o um material importante e dizem que o, o tinha escondido em certas caixas fortes dos bancos, especialmente o material de ouro. Elas foram levadas para um banco em Cuenca e ficaram em uma caixa forte e depois foram trasladadas para o Reino Unido porque um comprador pagou muito dinheiro para ficar com elas. Mas por que alguém teria tanto interesse nestas lâminas? Qual é a verdade que ocultam? A resposta poderia ter aparecido alguns anos depois, dada pelo famoso explorador Juan Moritz. Juan Moritz foi um investigador argentino de origem húngara, o descobridor, pelo menos publicamente, da caverna de Taios. O que ele declarou ter achado nas profundezas desta caverna ainda assombra arqueólogos e pesquisadores de todo o mundo. Nos seus diários, ele afirma ter encontrado uma biblioteca metálica que acaba nos colocando em conexão com a história do Padre crespe e das lâminas que os nativos Kongos teriam lhe entregado. Essa biblioteca metálica, segundo o que menciona Moritz, contém a verdadeira história da humanidade, pelo menos, a história de uma civilização extinta há 250 mil anos. Moritz, para demonstrar sua afirmação, planejou uma segunda expedição, mas depois, por interesses alheios, por muita cobiça para encontrar esse tesouro arqueológico, sempre de acordo com Moritz, nunca foi possível guiar nenhuma expedição científica à suposta biblioteca metálica. Juan Moritz faleceu em 1991. Até o dia de sua morte, ele tentou voltar à Caverna dos Taos, mas jamais conseguiu. No entanto, foram realizadas outras expedições no lugar. Inclusive o famoso astronauta Neil Armstrong participou de uma delas. Os britânicos se interessam pela caverna dos Taios devido ao que escutam de, de Moritz e aí decidem embarcar numa expedição com mais de 100 cientistas, né, em, em colaboração com as autoridades do governo do Equador. Então, Armstrong veio um pouco por curiosidade. Depois fez declarações também um pouco estranhas. Dizia que sua descida a Tayo foi tão importante quanto sua subida à Lua. Mas o que poderia ter achado no interior da caverna? Que seja comparável Mano a pisar na lua, e mais importante ainda, porque esse possível descobrimento nunca se tornou público. Há muita discussão sobre porque, depois de quase um mês de exploração, os britânicos diziam que tudo tinha sido feito de maneira natural dentro da caverna. O reconhecido pesquisador Ricardo Gonzalez foi um dos primeiros exploradores que decidiu entrar na caverna para tentar buscar as suas próprias respostas. Eu tive a oportunidade de ficar lá três dias sem ir à superfície. Não vi a Biblioteca Metálica, mas com a minha equipe de expedição, sim, observamos de inteis que em nosso julgamento eram artificiais, não formações da natureza, não eram produtos do diastrofismo, da erosão ou o que quer que seja. A gente mandou as fotografias para geólogos, cientistas, e eles nos deram razão. Mas obviamente não querem falar disso publicamente. E isso é esconder que houve sim mão humana na estrutura que se encontra embaixo da caverna dos Taios Trata-se de túneis que poderão ter sido moldados por uma civilização desconhecida. Com os anos, a caverna de Taios se transformou em uma atração turística. No entanto, muitos afirmam que a entrada a que o público tem acesso é falsa, e que a verdadeira localização da caverna permanece em segredo, protegida pelo Shuar. A caverna de Tayos é a caverna dos Tayos turística. A verdadeira caverna dos Tayos está em uma zona bastante diferente. Aí é onde está a livraria com os livros metálicos. É algo que os Shuar não não querem que descubram, e defendem como um... O que encontrará a pessoa que puder ter acesso a esses livros? Talvez a razão da existência. A razão de por que estamos aqui, talvez a conexão com o divino, ou o que chamamos de divino. Alguns escritores supõem que se trataria de seres extraterrestres que se refugiaram no mundo subterrâneo. Eric von Däniken foi um dos que defenderam essa teoria. Outros acham que poderia se tratar de um depósito, de uma arca de Noé, mas não, mas não de animais, mas de uma de informação, de conhecimento, de uma idade dourada da humanidade que nós esquecemos e que está resguardada em muitas cavernas de taios em todo o planeta. Pode existir embaixo dos nossos pés, um lugar que transborde inclusive os conhecimentos atuais da nossa civilização. Quem os teria ocultado e por quê? Existe ainda uma civilização perdida, que vive embaixo da terra, custodiando estes conhecimentos? Talvez algum dia, as respostas venham à luz, com as misteriosas lâminas desaparecidas do Padre Crespi. As culturas mesoamericanas possuíam um grande domínio da arquitetura, Muitas de suas construções são obras magníficas, que até mesmo com tecnologia moderna, são difíceis de se replicar. Mas, no entanto, as edificações mais enigmáticas poderiam ser as que se encontram embaixo da terra. Cusco, Peru, ano de 1923. A imponente fortaleza cerimonial inca, Sacsayhuaman, deslumbra os investigadores pela incrível arquitetura dos seus muros. No entanto, ela esconde outros segredos. As chincanas, profundos e perigosos túneis, que até hoje permanecem inexplorados. Chincana, de fato, significa em idioma Kichwa, aquele lugar que você se perde. E se fala, por exemplo, que em uma das ruínas é, mais interessantes de Cusco, que é o templo da fortaleza Sacsayhuaman, haveria duas entradas a estes túneis. Um grupo de arqueólogos decidiu entrar a uma destas famosas chincanas. Um grupo ficou na entrada e um outro grupo entrou e desapareceu durante 12 dias. Depois disso, quando alguns deles saíram, se encontravam em péssimo estado físico. E alguns deles falaram em uma espécie de labirinto de caminho...